Hoje eu vou mostrar para vocês um dos uniformes que a Força Expedicionária Brasileira utilizou na Segunda Guerra Mundial o uniforme do tipo B1 o primeiro dos uniformes criado para a Força Expedicionária Brasileira e que rapidamente recebeu o apelido de José Carioca justamente pela sua tonalidade verde oliva o uniforme do tipo B1 era composto por blusa, calça e bibico esse uniforme foi utilizado por toda a campanha do Brasil na Itália inclusive peças de reposição eram enviadas do Brasil para a Itália para reabastecer os soldados inclusive na própria Itália havia uma grande oficina de reparo de uniformes que pertencia ao depósito de intendência que ficava localizado na cidade de Livorno. Apesar do uniforme do tipo B1 ter sido utilizado durante toda a campanha na Itália, no período de outono e inverno, o frio italiano era tão rigoroso que isso acabou obrigando os brasileiros a fazerem algumas adaptações nos seus uniformes, adicionando peças por cima deles. Um grande exemplo disso é a jaqueta M41, mas a gente vai falar dela em vídeos futuros.